Salve, salve, queridos amigos! Bem-vindos à Taverna, eu sou o Colosso. E se você gosta de Battle Royales, Free Fire, Fortnite, PUBG, fica aqui no vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Vai nascer um Battle Royale na vida real, valendo 500 mil reais. Bora pro vídeo sem rolar, bora lá! Bom galera, um milionário que não quis se identificar no site Rush Rush, que é conhecido por oferecer itens para milionários que querem gastar seu dinheiro, mas não sabem como, ele criou um tópico dizendo que pretende criar um novo Battle Royale na vida real. Nesse caso, armas de airsoft seriam utilizadas e um colete sensível ao toque também para que identificasse quando alguém fosse atingido por balas do Airsoft. Para quem não conhece o Airsoft, ele vem crescendo nos últimos anos aqui no Brasil e no mundo inteiro. É um esporte praticado, onde dois grupos aí se dividem para fazer um mata-mata, missões, assim como funciona nos videogames mesmo. É muito interessante para quem não conhece. Vai curtindo aí algumas imagens que eu peguei na internet. É um esporte, de certa forma, não tão caro. Bom, pessoal, o evento vai ser dividido em três dias consecutivos. Em cada dia serão 12 horas de evento. Depois dessas 12 horas, os participantes serão obrigados a acamparem. Toda a comida do evento será fornecida por esse milionário organizador. E ele pretende fazer o evento em uma ilha deserta. Ainda não se sabe o local... Mas ele está procurando pessoas que possam ajudá-lo a organizar um evento desse. E pessoal, como vocês estão vendo aí na reportagem, o pessoal está procurando alguém que possa organizar o evento. Eles estão pagando aí uma taxa de 1.500 libras por dia, com uma duração de seis, se seis semanas de projeto. Se, se você aí pessoal, alguém tá vendo esse vídeo aqui, se acha na capacidade de fazer um evento desse tamanho, organizar e planejar tudo para dar certinho, é só preencher o formulário lá na Rush Rush. Olha só o que, que o, o criador da Rush Rush, o Aaron Harpin, disse. Os jogos Battle Royale se tornaram incrivelmente populares nos últimos anos e nosso cliente é um grande fã que quer tornar o jogo uma realidade da maneira mais segura possível. Se o campeonato for um sucesso este ano, é algo que ele quer fazer com que o evento anual avance. O que é muito emocionante. Se você é fã de filmes e jogos de Battle Royale, né, aí a tradução livre, será uma ótima oportunidade de ter uma experiência única e ganhar uma quantia significativa de dinheiro. No entanto, para chegar lá, nossa equipe de concierge, concierge Precisa de ajuda para torná-lo realidade. Oh, gente, desculpa aí, viu? A primeira coisa que precisamos é de um talentoso game maker. Para nos ajudar a tornar o evento o mais realista possível. Então, pessoal, tá vendo aí o evento? Não é brincadeira. É larga escala. É mata fechada. É um evento complexo, realmente, de você criar, de elaborar. Eu fico pensando, pessoal. Todos esses jogos, todos esses jogos beta royale, eles têm uma área que vai se fechando para que os... Competidores se encontrem com maior facilidade. Como será que lá no jogo, na vida real, eles vão fazer isso? Talvez seja detectores de movimento ou algo parecido. Bom galera, agora imagina se ricaços como esse caem na moda de trazer videogames para a vida real. Imagina como seria um Mario Kart na vida real. Seria bem legal. Só para vocês conhecerem, pessoal, o site Rush Rush é realmente inacreditável. Vou mostrar para vocês aqui alguns dos itens mais absurdos do Rush Rush, que não faz sentido nenhum, rico querendo gastar, dinheiro que tá sobrando. Veja esse primeiro item pessoal, um cubo mágico, na bagatela aí de 2 milhões e 500 mil dólares para você montar. Esse brinquedinho gente é feito com ouro de 18 quilates, tem 34 quilates de rubis, 34 quilates de esmeraldas, 22.5 quilates de ametistas. Olhem esse outro item aqui pessoal, você quer respirar o ar do monte Everest. Nada mais nada menos do que 303.500 dólares para você respirar o ar do Monte Everest. Bom, queridos amigos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já estão fazendo suas compras aí no Rush Rush? Então vamos lá fazer as compras, pessoal. Que eu já estou preparando meu cartão de crédito para perder até os olhos, o fígado, o corpo inteiro para comprar qualquer coisa da Rush Rush. Gente, não esqueça de comentar. Se você acha que ganha esse Battle Royale, não esqueça de comentar aqui embaixo. E não esqueça de compartilhar para aquele cara que você acha que também seria o vencedor. Um beijão para todos. Tchau, tchau pessoal.